Não, não, é isso, vai dar menos de 20 cavalos porque o i é mais Agora só picar rápido, Como é que é, malta do aço? Ei, vamos lá arrancar aqui mais um vídeo no Jacaré... Olha, olha o gajo de a puxar, olha, olha o terceira. é logo que me está vendo, peço mais atrasente. Bem, vamos ao hoje? vamos novamente ao Kissing, ver, agora, agora é que vamos ver mesmo, efetivamente, quantos cavalos recuperámos, ok? Demos 105 da de última vez, fizemos aqui a manutenção aqui no amigo Hugo Rosa da HR Harage, e agora vamos ver se o andamento, pá, o andamento isto parece que levou com 50 cavalos em cima, mas isto é um G40, não é? Jan 13... -se, -se, isto qualquer coisa aqui parece que ah, dá, parece que é logo de cavalos. Mas eu não vou sozinho hoje. Estou a caminho da HR Garage para ir buscar o amigo rosa e ele vem comigo para se isto não der o que é para dar. Mais uma martelada ali no compressor e pum, e puxamos as correias e damos gota e há dar cavalos. Há dá hoje, isto das duas uma. Ou a ou dá cavalos. isto é, um bocadinho mais. Ah, vamos lá buscar o Hugo. <risos> vamos lá. A ferramenta, Olha, está estás a perguntar, que queres é um mecânico? Não, ele tem lá. Ele tem lá. Então, ele é lá de ter. Aquilo não era a oficina de antes? Era. Não, ele tem o banco num sítio e ao lado é oficina. Trás só o banana. Yeah. A questão era que só tinha ferramenta. Tem, tem. Pá, isto também não vai ser preciso fazer nada. Hum, também aqui. acho que não. Isto agora... Isto agora... não anda, foda-se. Hã? É? banco não anda. Anda, é o ano. Ou já está no, no máximo, está no máximo. O que é isto? O que é caralho? <risos> Estás a ver? Estas armadilhas e caralhos, carros modernos. Estás a ver? Estás a ver? Nos normais, como a nivela, não acontece isso. Ah, dá um toque aquilo, dar o um sinalzinho aqui no joelho. <risos> dá só a paralítica. É. Já cheira a pneu queimado. Isto te acho é boa, Até Então, vamos lá aqui em cima de ir? Yeah. Já estamos aqui, que já está a gravar. Ah, já ah. cima. E tu falaste da banana. <risos> <risos> já estamos aqui comigo, Hugo Rosa. E hoje, como eu tinha dito, leve mecânico. levo mecânico, Sem ferramentas, mas leve mecânico. Yeah, não tenho, não é, trouxe. Olha. Prognósticos, esse é que as, que as apostas correm sempre mal. principalmente a minha, a minha última, então correu mesmo mal. É na linha? É, é na linha. Apostas nos 115? Acho que sim. A sério? Ih, estou confiante. É pá, estou confi confiante, confiante, não estou, não é pá? É pá, só vendo. <risos> não queres arriscar? Não, não, não, não. É pá, eu da última vez esperava 115, 120, 105. Eu é o que é. Opa, eu agora estou confiante mais de 120. Pronto. Estou confiante aí nos 125. O carro a andar parece em 300. Isso é. <risos> isso é a 100%. emoção do G40 é essa. <risos> o carro a emoção é essa. Mas eu estou confiante entre os 120 e os 130. Tu estás mais entre os 115 e os 120. É. <risos> na linha, na linha. Na linha. Então, pronto, próxima paragem. Gota. Primeira Gota. Onde é que há aqui 98 mais em conta? É pá, mais encontra. Tu então vais medir e queres pôr 98 mais encontra? Tem que pôr aí numa BP ou numa cena dessa. Pronto, então vamos para a gota e depois vamos ao Kiss e para a gota não, nada encontra. <risos> Estamos de volta ao amigo que se mas hoje é temos top. uma novidade. Yeah. Temos aqui o responsável. Se der outra vez 105 cavalos. É ele é o responsável. Ele é que é o responsável. Temos aqui uma, uma, um pedido do Rosa que é para ver a mistura. Sim, para ver a ficar. Se não tiver boa é um parafuso é a antiga. Ah, <risos> Vamos ver aqui a mistura se bate se bate certo. Já. Yeah. Yeah. Já. Estás confiando que agora dá 107? <risos> Epá, eu não sei o que é que eles fizeram. Nem vais saber. Nem vou saber, mas acho que andaram para aí tipo a magicar um motor do Corrado G60. Uh, não é mentira. Tá. Não meteram nada. É, nem o motor, nem o compressor. E nem o, não, é, é que e é o que lá está. Então pronto, vamos. Olha, agora não podes dar tanta lambra. Não, mas o esperado agora é que começa os cavalos de origem, os... né? Recuperados. Os 7, 15 cavalos que ele tem mortos de origem. É Epá, eu queria 125. É Onde ele, ele quer sempre esticar um mais. Eu, eu, eu, eu, eu, eu acho que isso não vai acontecer. O rosa diz que se der 115 está na margem. Eu acho que é 115. <risos> eu aposto que é 115. Pronto, vamos medir, vamos ver a mistura e vamos ver se recuperamos os cavalos perdidos. Bora pessoal, até já. <risos> Já estamos já passámos de desiludidos a iludidos. Eu, eu, eu, eu não faço a mínima ideia o que, é que eles fizeram. Atenção, isto é Mas, pessoal, isto é pessoal. Isto, isto, isto tá. é o Xangai. Isto oh, é pessoal, do é tipo de coisa. Olha, analisa-me aqui. Tu, tu e tu. Lá, lá. Hoje, hoje vieste, tens que participar no vídeo. Temos melhorias. Pá, temos umas melhorias, até vou tirar aqui mais ou menos. Sim, põe o melhor uh, do outro e o melhor exatamente, deste. Exatamente. Yeah. Uh, aqui na RAN 8. Uh, o, que, o que aconteceu foi só, nós tiramos a, a sonda lambda, que ainda é um bocadinho grossa, só para vocês terem noção, isto também é para, para ter noção, nós pá, não, não, não tínhamos lugar no escape para estar a meter a sonda lambda, então metemos cá atrás, só para ter e uma, é quase do para ter do uma opção, só que é quase do tamanho do escape, e então <risos> pronto, uh, agora tiramos um teste só final. Para fazer exatamente, o último teste foi sem esta peça no escape, Pá, para se ver, não sei se... Quando não, se não está estrangulado. É, exatamente, foi só para estrangular. Mas... Então vamos aproveitar só aqui a RAN 8, que é a melhor de hoje, com a RAN 4. Que é a melhor do outro dia. Exatamente, então vamos... Vamos escolher só a RAN 4 e a RAN 8. Pronto. E aqui temos a diferença. Olha lá a diferença das, das linhas. Brutal. É. Pá, eu aqui, uh, uh, que o Rosé que pá, acha, também acha a mesma coisa que eu, que é de outra vez eles como fizeram a revisão toda ao compressor, meteram correias novas e isso tudo, Epá, uh, a correia como era nova é capaz de ter perdido aquela tensão nova. A frouxa, Exatamente, a e afrouxou um bocadinho nada porque ele quando chegou lá com, com o carro a outra, ao outro lado viram que, que a correia estava um bocadinho frouxa e daí se calhar perder ali umas 50, 100 gramas mais ou menos de no pressão no compressor e então não fez aqueles 115, 113, 110 esperados da outra vez pá, e, e hoje o que se comprova aqui é que se calhar ela aqui estava a patinar um bocadinho depois agarrava até fazia aquela pressão e depois ia sempre a patinar hoje não, hoje pá, ele hoje. sai exatamente do mesmo sítio mas Pá, não tem nada a ver a tem linha. linha dois, ponto, em cima. Exatamente. Pá, hoje acho que o carro está. Tá, pelo menos melhorou bastante. 133 com 167 binário. Exatamente. Top, exatamente. Né? Top. Aumentou. Pá, aqui só para verem aqui. Aumentou. Aqui às vezes aumenta mais em, em certos sítios do que noutros. Né? Por exemplo aqui à 6000 tínhamos 10i. Como é que era? tínhamos 101 cavalos agora temos 133 yeah. exatamente 30 cavalos e tínhamos 118 binário e agora temos 156 binário é uma diferença pá, porreira, é. pá muita porreira. não querias dizer pá. tá bom não mexe as linhas falam um por si, é? as linhas já, já são bacanas. Estão muito é bacanas. Até ficou muito mais, mais homogéneo o carro. Mas aqui é mesmo, como podem ver, aqui pá, aqui, ele, aqui era capaz da correia fazer este piquinho também, que tipo, agarrava e desagarrava. Provavelmente isso foi a oscilação do grifo. Yeah, né? Foi mesmo a oscilação, porque ele agora, eu não faço a mínima ideia o que é que eles fizeram, mas eles disseram que tiveram só a, a dar aqueles toquinhos caseiros, que era o que ele estava a dizer, para aquele avanço de ignição que uh, se costuma dar nos G40, mais uh, a afinação do, deste parafuso aqui maravilhoso, vocês em casa façam isto, aqui, <risos> chegam aqui, é, é. aqui. Chegam aqui é para ir enrosquem tudo, como <risos> quiserem até ao fim, que isto, quanto mais enrosquem, <risos> não, não passa, não passa, não passa, isto o carro fica todo desafinado. Não? O Rose é que percebe disso e a gente só teve um ali a comprovar com a white band que estava, que estava, que estava, está, que estava. dentro dos. Pá, não dá para fazer uma, uma mistura ideal, não é? porque aquilo é um, é um parafuso. Mas pá, para o que dá para fazer para um carro de origem, eu acho que está Pronto, a... está recuperado. Está recuperado os 115 e pronto, é o extrazinho. Só um toquezinho. Pá, eu acho que quem quiser, quem tiver as G40, está aqui o homem que, que os faz renascer. Depois vem cá a medir. Pá, eu só me só. Eu só estou a medir os carros, não estou a fazer nada, eu não estou a afinar o carro. Está feito, está feito. Este homem é que afina os carros. Rosa, está fixe. Obrigado pelos cavalos extra. Kissy, mais uma vez pela a disponibilidade. Só, tchau. Já sabem que carros, programações das máquinas mais recentes... Exatamente, medições... Bah, pessoal, eu não faço, um lá ver... Outra vez! Não, não, não é isso. É, às vezes, pessoal, às vezes pensa que eu não meço os carros antigos. Eu meço na mesma aos carros antigos, eu só não os afino. Mas quem quiser medir na mesma os civics... Seja ah, de preparador mas, for! Exatamente, seja, seja qual, for, qual for o carro, desde que não seja 4x4 porque agora o, o banco é só de duas rodas, se, se quiser aparecer para medir só, pode aparecer para medir, eu já não uso afino, mas medir, continuas a medir, tal e qual como tu, a medir o um carro do Yuri. Portanto, está a dar o um recado, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás Tchau. Gás, é gás, meu, qual cháu, meu, gás, meu. Tchau, gá, gá. <risos>